Até aqui é o Sr. T. T. e hoje com mais um vídeo para canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Logo de início já peço para você se inscrever, deixar o seu like, se tornar um membro aqui do canal, que é muito importante para ajudar na... e melhorar a qualidade aqui do canal. Cara, hoje eu venho com uma novidade muito legal e muito interessante aqui para vocês, que no caso é o voucher do nosso servidor. O voucher bem atualizadinho, de uma forma bem interessante. Praticamente você vai fazer o quê? Vai vir aqui no site, que vai estar aí na descrição, baixar o voucher. Mas eu te indico uma coisa, se você não tiver, talvez você não consiga baixar. Que no caso é o quê? Você ter um WinRar. WinRar é para você que vê Tem esses arquivos aqui, ó Dessa pastinha aqui, bonitinha, sabe, ó De jeito aqui, ó Passa tem que ficar assim Tipo esses três vivos que se sinta aqui, entendeu? Esse é o WinRar Pra quem não tiver, o link vai estar na descrição pra você vir baixar, fechou? Aí você clica aqui no launcher, ó Clica aqui no launcher Ele é 64 bits Eu não vou baixar porque eu já tenho, fechou, galera? Tá aqui na área de trabalho Para você que não tem que ver 64 bits O que, que você pode fazer? Vem aqui, ó M é, MC, MX5 navegador Você pode baixar ele Na terceira opção aqui, ó ou você pode baixar uma opção mais leve que é o C Browser. Ele já pega tranquilo, tá ligado? Muito bom mesmo. Essas duas opções eu deixo pra vocês aqui na descrição. Para não, quem não tem 64 bits, são um PCzinho mais tipo assim razoável, mas quer jogar. É essas opções que eu indico pra você. Mas pra quem tem 64 bits, eu já peço pra você fazer o seguinte: Baixa o voucher, vai... vai vir pro download. Você coloca ele aqui na área de trabalho, coloca ele aqui pra cima. Dá um extrair aqui, ó. Ele vai vir aqui nessa. Ele vai vir aqui, ó. Tanque, Fechou, galera? Mas você vem cá, ó Enviar para a área de trabalho Vai estar aparecendo ele aqui, ó O ícone aqui Nessa você clica aqui em cima Eu deixei grande assim Só para vocês poderem ver certinho Vem cá, abre a página Vou colocar, minha, colocar meu login, minha senha aqui e já volto Vou voltar onde ele tem. E para você que não sabe criar uma conta Eu te ensino aqui, ó Login, senha, repete a senha Coloca o sexo do seu personagem O nick do seu é, personagem E registra Registrou? Volta aqui coloca seu login senha E aqui dentro do jogo, aqui na página inicial Eu vou dar um F11 aqui, ó Pra ver se tá gravando certinho Tá gravando Então, galera, você pode dar um F11 ou deixar assim mesmo Eu curte deixar assim tem gente que gosta de jogar com ele mais petitinho assim, ó. Mas aqui, por enquanto, ainda não tem essa Opção, né? Mas tá tranquilo Aí pra vocês verem, já tem o um porque muita gente Tava tendo um problema, mas a gente voltou pra tela Inicial aqui, ó, certinho, a gente tinha Dando uma atualizada, colocado nível 70 Mas tava dando, quer dizer, nível 100, mas tava dando Alguns roda daí a gente tirou, só pra ver Se era isso mesmo, mas se não for A gente vai voltar, daí galera, basicamente Tá assim, ó, deixa aí, ver minha continha aqui, né Quando você quer ver, for novato e entrar Aqui, você vem aqui, mano, ó, em evento ilimitado Pega esses três eventos aqui, ó Que são os eventos muito bom o que que dá na na estátua. Muita gente me perguntou no último vídeo. Na estátua dá isso aqui ó, isso tudo. é ó, Como vocês podem ver, é só doando cupom aqui ó, tem várias pessoas doando cupom, entendeu? E deixa eu ver, tem um, deve ter uma galerinha online nessas horas, porque ainda já é muito tarde né galera. ao da fama ainda continua com o Shinnok, que é o que está dominando o servidor aí por enquanto, mas pode passar dele né, depende de você. <risos> tá aí o Shinok Papa Fox, totalmente free. <risos> Quem imaginou que um dia um free ia pegar top 2 né? Tem um biter, Tem várias pessoas aqui né Galera, uma instância aqui que eu indico vocês vêm jogar Vai ter pouca gente porque já é tarde né mano Tem é, duas horas da manhã Arena do guerreiro herói Arena do guerreiro é desses esses itens Castelo Sombrio também é muito bom ó. Castelo Sombrio normal Castelo Sombrio difícil E o herói Dá muitos itens também Muita gente não presta atenção nos vídeos Quando entra aqui fica todo perdido Mas são essas instâncias que dão que ver itens, bom Lembrando, galera, não se esquece, mano Vem jogar um servidor que tá bem top Tem várias coisas aqui dentro do servidor, da hora Ó, muita gente também, algumas coisas que eles têm dúvida Ó, mapa do tesouro A áudia do mapa do tesouro Tá tudo pegando, entendeu? O que você faz? Aqui você compra equipamento do pé. Fazenda, galera. Também tá pegando. Olha os itens que dão aqui na fazenda tesouro. Que depende da sorte. Castelo bugou. Também tá pegando essa... é, esse negocinho aqui. Vou ir até aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou morrer, mas faz parte. Tá pegando tranquilo. Então, mano, só basta vocês virem jogar aqui, ó. Vou até fazer essa instância aqui pra vocês verem do jeito que ela tá. tá Olha <risos> o Bumerangue, né? Raiz demais. Tem um, um jeito certo de acertar aqui, nunca fiz isso aqui, lembrando bem. Baby, baby, let's go. Straight from the city Oh man, she looking so pretty God damn, I'd like to get busy Yeah, so baby girl come with me Yeah, we take it outside, oh Yeah, wanna stay up all night, oh Yeah Wanna get it all right, oh Yeah, now she wanna see okay. She got a fine-ass body with her head on straight And she look a little naughty, but that's a okay Now I wanna get a drink, just you and me I don't really wanna think, I just wanna be She giving third-degree burns, man, I think I need a doctor Got me concerned, cause she got me hot and bothered Everything she learned, didn't get it from her father Man, you think I learned, but she turns me to a monster yeah. Let's go, she does Faz o download do Launcher e estava Vou mostrei pra vocês Então aproveita porque mano Agora não tem desculpa de, é, de você não entrar aqui no servidor Por enquanto não tá pegando pra celular Mas daqui um tempo vai tá Fechou? Então... Um abraço do senhor Titi, até o próximo vídeo e falou!